As tecnologias livres, as tecnologias abertas ou o conhecimento tecnológico livre, ele tem uma uma potencialidade para mudar a relação das pessoas com o conhecimento tecnológico, que na verdade é uma coisa que é extremamente presente atualmente na nossa sociedade, mas que se estabelece com uma relação de conhecimento fechado que faz com que a gente apenas seja consumidores da tecnologia. E a gente não assume um papel que poderia ser digamos um divisor de águas do ponto de vista social, que seria a gente propor como uh, se relacionar com a tecnologia, para onde ela deve ser conduzida, que tipo de, so de problemas ela pode solucionar, como eu posso solucionar os problemas, meus problemas os problemas da minha comunidade. Então, a ideia do que a gente está fazendo aqui no GOSH, na verdade, é trazer pessoas de todo mundo para que a gente possa compartilhar e mostrar como essa cultura colaborativa pode um impacto muito forte, seja na ciência, seja em outros ramos ou a partir da ciência para outros ramos, em que a gente promova mais a emancipação das pessoas e das comunidades.